É uma edição um pouco especial, porque é um jubileu e isto quer dizer que saiu na altura em que comemoraram a venda de 20 milhões de carochas. O carro lá dentro tem uma placa no porta luvas com o um número 20 milhões e qualquer coisa para simbolizar e com isto, com esta edição trouxe alguns pequenos extras que para hoje em dia não são nada de especial. Um deles é o limpa-vidros, tem uma velocidade intermitente, que antigamente não tinha. O óculo traseiro tem desembaciador, o tablier é forrado e uma das mais inovadoras vá, é já ter marcha atrás, luz de marcha atrás, que antes não tinha. Este carro foi comprado de novo pelo meu avô, Pronto, era o carro dele. Na altura, quando o comprou, era branco. O meu pai depois é que alterou, quando mais tarde o restaurou. E houve uma vez que o meu avô disse que queria vender o carro, tal como ele já fez com várias coisas, com motas que teve e assim. Sempre que queria vender, perguntava ao meu pai o que é que ele achava, ou se queres ficar com ele, se não queres, vou vender, não vou. Pronto, e meu pai disse, pá, não, eu fico com ele. E este carocha ficou para o meu pai, Pronto, entretanto passou a ser o carro dele, que passou a ser carro dia a dia da minha mãe. Nós andávamos nele todos os dias e, entretanto, acabou por ficar para mim para o, para o meu irmão. O meu pai, não sei bem que ano, foi, foi trabalhar para a Suíça. Enquanto esteve na Suíça, ele começou a ir a encontros que haviam lá. E foi aí um pouco que as ideias também começaram, das alterações no, no carro e o que fazer e assim. Entretanto, o meu pai acho que foi reunindo o material e quando voltou a Portugal, o carro foi todo restaurado. Foi aí que ele passou, deixou de ser branco, passou a ser verde. Tinha-lhe comprado essas rodas, que eram as rodas dele. E mais tarde voltou outra vez a ir para a Suíça nele, para voltar a, a trabalhar lá e voltou a levar o carro. Portanto, ele houve uma vez que foi para lá e veio branco e a segunda, quando já foi e veio, já era assim, já era assim verde. A última vez que eu me lembro de andarmos no carro, antes dele ter sido assim restaurado, ter sido em 2004, que ia eu, o meu irmão, as nossas primas, a minha mãe e a minha tia. Pronto, até íamos seis, dentro do Carocha, porque também na realidade eram duas adultas, duas mulheres, e nós pequeninos, cabíamos todos no, no banco atrás, os quatro. Íamos para a praia, para Magoite, saímos aqui de casa e nem dois quilómetros fizemos, avariou logo ali na Via Rápida. Desde essa vez que o carro avariou, pronto, o carro veio para casa, e desde então que eu me lembro ele ficou sempre guardado num armazém parado e uma vez ou outra punhamos o carro a trabalhar, para ele trabalhar e eu todos os anos chateava o meu pai para pôr o carro a andar e ele não queria, ou dizia que não, que tinha que ter gastos, o carro precisa de ser restaurado, é muito dinheiro e não sei o quê e eu sempre a chateá-lo, ele não queria porque também dizia que a inspeção tinha sempre problemas por causa das rodas porque as rodas nós não tínhamos as originais, porque como o meu pai comprou estas quando veio da Suíça para cá não havia espaço no carro para estar a trazer as rodas da origem. Então as outras rodas ficaram na Suíça. E então basicamente o carro teve parado desde 2005 mais ou menos até 2013. Eu andei 8 anos a chateá-lo e a dizer que queria que ele arranjasse o carro porque quando eu fizesse 18 anos o carro ia ser para mim, ia ser o meu carro, para eu andar e blá blá, e nunca foi. O carro para mim aos 18 anos nem para andar no dia a dia, mas lá, lá o restaurou em 2013. Isto porque ele conheceu um senhor que é o Júlio Monteiro, e ele ia organizar um encontro nesse verão, no Alentejo. E então eu penso que tenha sido por isso que o meu pai, lembro -me dele vir ter comigo e dizer olha, vamos restaurar o carro, vamos fazer uma coisinha ou outra, vamos dar uma revisão e vamos meter o carro a andar, porque no verão temos um encontro. Nós tínhamos começado a arranjar o carro com o meu pai para poder ir ao primeiro encontro dele cá em Portugal e pronto, foi tudo também feito um bocadinho mais rápido porque também, neste caso, tínhamos uma meta e que não, não podíamos chegar atrasados. Então, e nesse dia, no chegado, no dia em que nós tínhamos de estar a ir para o Alentejo, estava eu e o meu pai no carro, uh, eu não sei como consegui fazer a proeza de adormecer numa viagem de caroja. Entretanto, acordo com o carro a começar a mandar rateres e a fazer ué de barulhos. Ok, nós encostámos o carro, vamos ver, olhamos o motor e eu pergunto ao meu pai, pai, a é suposta esta peça está derretida. Das poucas peças que tinham sido usadas esta era uma nova. O meu pai, na altura, quando nós estávamos a sair de casa, já tínhamos saído, e ele disse assim, não calma, falta-nos uma coisa. O meu pai veio cá buscar uma caixa que era com as peças velhas. Mas para que é que vais levar? Se nós metemos peças novas, não vale a pena estar a levar as velhas. Isto é sempre preciso, nunca sabe. Teve razão e foi meter uma peça de origem, já tinha 40 e tal anos, que estava ligada por um único fio, sem nada à volta, que tinha tudo para dar mal, mas foi a coisa que nos acabou por salvar e que fez com que conseguíssemos chegar ao Alentejo, chegámos ao encontro e pronto, e foi perfeito, foi isso, foi e depois disse ao meu pai, olha, agora todos os meses temos que dar uma voltinha ou outra para o carro não voltar a ficar parado como sempre teve até agora, porque tivemos a arranjar o carro para alguma coisa foi, então o carro voltou outra vez a ficar parado, só basicamente só andou um ano e voltou a ficar parado e depois em 2015. Foi quando finalmente conseguiu arranjar umas rodas de origem. Houve um amigo que lhe deu umas rodas de origem e disse não quero nada, fica com elas, mete no teu carro, não preciso disso para nada. Pronto, e eu todo contente, finalmente já tenho umas rodas de origem, vamos à inspeção, já ninguém me chateia. Acontece que antes da curva da inspeção, mesmo antes da curva, o carro bateu. Na curva antes da inspeção, foi em frente, mandou um sinal de trânsito abaixo, o carro passou por cima e parou ao pé de uma árvore. Depois disso, ainda foi fazer a inspeção, acho que as senhoras que lá estavam até estavam a cochichar que tinham visto, disse que não era aquele carro que estava ali embaixo, baixo batido e agora vem fazer a inspeção. A verdade é que passou, e veio para casa e o meu pai começou foi aí que começou a desmanchar. Quando o meu pai me contou isso eu fiquei bastante triste, estávamos a jantar e eu nem sabia o que, é que havia de fazer porque eu queria vir, vir ver o carocha, só que nem sabia se havia de vir, se não, porque estava com receio de estar muito estragado e de ficar triste. pronto. A verdade é que quando cheguei aqui à garagem comecei a olhar para o carro e eu assim, então mas... meu pai disse que bateu, mandou um sinal de trânsito abaixo, ter no para-choques, mas não toca nada. Depois comecei a ver aqui nesta parte em baixo, como o sinal de trânsito baixou, ali em baixo é que se notava, mas no para-choques praticamente nada se nota, tanto que ele está aqui na mesma e, e, pouco, e pouco foi feito. E a partir daí é que ele começou a desmanchar e, e começou a arranjar. Começou a tirar o para-choques, os guarda-lamas e que, coisas que se tinham estragado e que ele queria reparar. E ele dizia que queria ser ele a, a arranjar o carro. Tanto que eu nesse ano já estava a trabalhar e eu dizia, olha pai, vamos, eu gosto já estou a trabalhar, nós juntamos, pagamos, já, mandamos o carro para o pintor e ele pinta, dividimos, não fica assim tão caro e fica bem feito. E ele, não, não, mas eu faço, eu quero fazer, eu não sei o quê, eu não vou gastar nem é nisso, eu faço. Entretanto, o tempo foi passando e o problema de saúde que o meu pai tinha uh, acabou por, por falecer. Daí eu ter apanhado o carro a meio e estar todo desmanchado. Que cheguei aqui ao armazém e estava o carro sem peças, tudo com peças à volta, caixinhas, garrafinhas identificadas, parafusos, isto é daqui, isto é dali, isto é não sei de onde. E então foi aí que eu e meu irmão falei com ele e disse, olha, a gente tem que meter o carro a andar, vamos ter que começar. Então, começámos a pegar em peças e pronto, começámos a repará-las, até começámos pelos para-choques no inverno, a polir e a meter selante para proteger, embrulhámos estas peças todas, fomos continuando com o resto, arranjando peças a pouco e pouco, e depois, quando tivemos tudo arranjado, foi começar a montar o, o puzzle. E uma das nossas primas casou e acabou por nos tentar fazer como que conseguíssemos ter o carro restaurado no dia do casamento dela e o casamento era dia 10 de setembro, nós acabamos o restauro dia 6, dia 8 tivemos a inspeção e nós, pronto, ok, pelo menos já está tudo bem, vamos conseguir ir ao casamento. Dia 9 fomos dar aquela última volta de, ok, vamos ver se está tudo bem, se vai correr tudo bem, que era para, para a primeira volta dele, dele não ter de ser o casamento em si, o carro não pegou. Nós saímos de casa, fomos meter gasolina, chegámos às bombas, ok, vai então vamos agora comer qualquer coisa. O carro não pegava, não pegava, como é que tanto, tanto tempo, tanto tempo investido e trabalho para depois, ai, no último dia, o dia antes da meta mesmo, literalmente, o carro começar a dar problemas. Mas não sei como, conseguiu voltar, voltou em grande e no dia a seguir fomos ao casamento e quem ia acontecer era o meu irmão. E depois foi o casamento todo a dizer, ok, vai baixo. isto vai é, abaixo, isto é aqui, é aqui, agora na subida, é aqui na subida de celeiros que isto agora não vai aguentar. Pá, mas não, portou-se muito bem, foi, foi tudo tranquilo e foi, foi perfeito, foi muito feliz. <risos> e graças à minha prima, conseguimos levar o carro ao casamento e começámos a ter esta ideia de criar a página de eu casei no Carocha e as pessoas ficam bastante felizes e quando fazem o casamento e vão no Carocha, as pessoas gostam muito e quando veem ao vivo ainda é melhor. Pronto, e tem tudo um propósito e as coisas aconteceram e está tudo a correr bem. Desde que eu conheço o carro, ele já não, já não estava assim bem de origem, pronto. Porque este carro tem um friso aqui no capô e tem, tinha frisos laterais. E isso foi uma das coisas que o meu pai também não sabe bem porquê quis tirar. Penso que ele não gostava muito dos cromados. Tanto que os, os faróis e os piscas também não eram cromados e os retrovisores também... Estava tudo pintado verde. Portanto, isso foi uma das alterações que ele fez. Quando mandou restaurar o carro, pintou tudo da mesma cor. Apenas manteve os para-choques e os, e os puxadores. Uh, meteu essas rodas não eram os originais, foi umas que ele gostou, pintou a cor do carro também, com a aba polida e pronto, penso que seja mais ou menos isso. Depois, quando eu quando eu peguei no, no carro uh, e o restaurei, quis manter mais ou menos a, a ideia dele, como é óbvio, mas também quis fazer coisas ao meu gosto, porque eu sou um pouco ao contrário, gostava mais dos cromados, mas queria manter a ideia dele, mantendo a, a mesma cor, como é óbvio. Portanto, o carro já foi pintado duas vezes com esta cor e então voltei a colocar o, os cromados, meti as jantes de ferro alargadas com a banda branca, como tenho, e baixei o carro um bocadinho. Quando, quando eu restaurei o carro, o essencial foi, foi isso: foi a nível da pintura, da chapa e a suspensão. Pronto, o motor não foi feito rigorosamente quase nada, a única coisa que fiz foi pintar as chapas que tem à volta para ficar com um aspecto novo, tive velas, óleos, filtros, correia do Dínamo e pouco mais. O motor não foi aberto, não foi nada, o carro já estava parado há um tempo, simplesmente foi montar as coisas, meter a trabalhar e ver como é que está. Pegou, está bom, agora é andar. <risos> A nível de interior, também não fizemos grande coisa, porque o carro, como foi comprado novo, sempre foi bem mantido, não tinha assim estragos. A única coisa que tinha era nos assentos, nos bancos, aquilo tem um cordãozinho assim à volta. E eu, quando era puto, tinha a mania de arrancar aquilo, começar a puxar. Quando ia a conduzir, os meus pais iam conduzir, eu ia arrancando. Eles diziam para eu não fazer, como é óbvio, né? mas eu ia sempre puxando um bocadinho, puxando um bocadinho. E então foi o único mini restauro vá, que eu tinha feito com a minha namorada, que me ajudou a cozer. Para, para aquilo ficar mais ou menos no sítio. Troquei-lhe o, o volante para um modelo anterior, porque sempre foi um volante que eu gostei, e nós não tínhamos o volante de origem, porque o meu pai também trocou, e era um volante assim mais, um bocadinho mais racing dos anos 90, aquelas alterações que na altura era moda, mas que agora já não, não, não, não gostei tanto. Daí ter, ter querido pôr o carro um bocadinho mais original, mas com algumas ideias do, do meu pai. O que eu gosto é, de facto, ser um carro de família, tem bastante valor sentimental, por já ter sido meu avô, ter sido meu pai, agora meu, e especialmente da, da cor, porque é uma cor diferente, não se vê, é raro ver carochas ou outros carros de outra cor, mas pronto, os carochas têm sempre muitas cores diferentes, que, era o, que é o que é bom naquela altura que se vê, porque hoje em dia todos os carros são cinzentos, brancos, pretos, e na altura os carochas eram laranjas, amarelos, vermelhos, azuis, verdes, todas as cores, pronto. Mas mesmo esta cor, foi uma cor que meu pai escolheu e que não se vê nem tanto neste carro como como outro. Oh, Fico sempre a olhar, é, é bastante engraçado. Mesmo às vezes lembro-me do Malo ter restaurado, de, de andar com o meu irmão e com, e com um amigo meu. Fomos ao encontro Encontracascai e depois fomos passear uh, pelo Guincho. E pá, eu, como tenho o carro tão bem arranjadinho e era novidade na altura, e sei o, o trabalho todo que tive para o restaurar, Estava sempre com medo e sempre muito concentrado na, na estrada. E eles é que iam a dizer, olha aquela pessoa estava a olhar, e aquela pessoa fez fixe, olha aquela pessoa não sei o quê, olha, ou aquele velhote que estava a olhar porque ficou parvo, não sei, da cor do carro, ou porque se calhar teve um carro na altura e era um carro igual, qualquer coisa assim, pronto. E eu nem via que eu ia tão concentrado. E então, pronto, mas agora que já estou mais à vontade, reparo. Porque, porque pronto, acho que é normal bastante pela cor, por ser um carocha, que é um carro que toda a gente conhece, Todos gostam de ver e apontar, mas especialmente pela cor, penso eu, por ser diferente. Por isso é que gosto, é uma das coisas que gosto bastante no carro. Eu, coisas que tenho é difícil, é difícil vender, mesmo que não tenham importâncias. Porque quer seja um carro velho ou quer seja um carro novo, só pelo simples facto de ter sido o meu pai a, a comprar e a ter e a ser dele, Uh, Custa-me custa vender, até porque como o meu pai faleceu, nós ficámos por ficar com dois carros, o Golfo da minha mãe e o Audi do meu pai, e eu, nós queríamos vender algum deles, porque não precisávamos, e ele ainda era novo, não tinha idade para ter carta. E eu não sabia qual deles é que havia de escolher para vender, porque não, não queria desfazer de, de nenhum deles e acabamos por não vender nenhum. Mas não, o carocha nunca nunca nunca vai ser vendido, como é óbvio, mesmo que ofereça um valor que seja, que seja não, não, não, não há valor que pague, não, não vou comprar outro igual, não não há nada assim, mas eu sou bastante apegado a estas coisas, portanto que eu até sei, e já falei com o meu irmão, o meu pai teve uma moto também e o meu pai na altura vendeu-a, eu sei quem é que tem e um dia quero recuperá-la, já falei com a pessoa e não a quero vender, mas um dia também quero recuperar só para poder trazê-la e meter aqui ao lado do carocha e dizer, olha, esta foi a moto que o meu pai teve e esta foi o carro que o meu pai teve.